Fala galera, ligada aqui no Twitter na... Liga... em todo o Brasil É o seguinte, hein? daqui a pouquinho Na Rádio Futebol Borodão Vamos ter aí o Bandeira Quadriculada A edição dessa segunda-feira E vamos ter os seguintes destaques do programa de hoje Vamos falar aí do programa de Mônaco Vamos falar também da Quinta Vida de Indianápolis, vamos, falar... vamos falar também da Coca-Cola 600 Em Charlotte ah, e claro, evidentemente, vamos também falar do automobilismo nacional, já que tivemos o um rally de Elechim. Seremos no programa de hoje comigo, com o César Augusto, e também nosso convidado desta semana, o Fernando Campos, do podcast F1 Brasil. Aguardo vocês já já, 9h10 da noite, na Rádio Futebol Total. Para vocês, hein?